Beleza legal. Então, vou passar mais uma dica aí que essa o pessoal pergunta, né, amor? Porra, bastante. Você não tem noção tanto de fio inútil que tem no chicote do seu carro. Isso aí pode ser qualquer carro. Não chega muito perto, não, amor, porque <risos> já tá rolando uns comentários lá no meu Instagram lá que o cara já tá se apaixonando por mim, já. Ah, não tá não vai bom. Perder, hein? Então, o que, que acontece, pessoal? Resolvi gravar esse videozinho aqui rapidinho porque Só para dar uma dica para vocês Eu até não ia gravar porque a parte elétrica é chata de fazer Mas aí resolvemos tentar ajudar da nossa maneira, né? Vou dar uma dica para vocês aí que é do jeito que eu faço aqui, tá bom? Ó, o que, que acontece? Olha o tanto de fio que já saiu aqui, hein? Isso porque eu já tinha dado uma limpada nesse carro Ó, o que que acontece? Esse plug aqui, por exemplo, ó Esse plug é de um dos botões Será que esse musiquinho vai sair? No vai Deixa bem baixinho aqui o YouTube não escutar, né? É Ó, o que que acontece? O que você quer aqui, Mel? É a fita Ah, meu Deus oh. do céu A Mel acaba com as minhas fitas fazendo os brinquedos dela o que, que acontece, ó Esse plug aqui, esse plug Era daquele botão que vai aqui em cima Se eu não me engano, eu não, não lembro direito Mas eu acho que é do, do vidro traseiro lá Do aquecedor do vidro Não usa Pra que que vai aquecer o vidro, né? Não usa, certo? Então o que que você faz, ó Você cata os fios dele E vai acompanhando pra ver onde ele vai, ó Tá vendo aqui, ó Olha, <risos> isso ó, é fio pra caramba aqui, ó Onde que ele vai, ó Cadê o É isso aqui, ó, gente, deixa eu ver se isso. É vai cortar errado, sim. Ó, Aí você vai puxando, tá vendo, ó? Puxa pra lá, puxa pra cá, ó. Aí você puxa aqui, ó. ó, lá, achou ele ali, ó. Tá vendo? Achou ele, ó. Onde ele tá? Não tô usando. No começo é assim mesmo, pessoal, ó. É meio chatinho, mas, pô, vale a pena fazer que vai ficar um chicotinho. Você vai ver o tantinho de fio que fica, ó. Você vai lá no pezinho dele, corta. Puxou? Puxa aqui de volta, ó. Cuidado pra não cortar errado. É. Muito cuidado, hein, meu? Ó. Tá aqui no prugue, ó. Não tô... Agora vamos achar o outro fio dele, ó. Isso aqui, ó. Tá aqui, ó. É negativo, ó. Tá vendo aqui, cadê o danadinho? Irmão? E é bom marcar com a fita, né? Não, não. A fita é os que você vai usar. Já vou dar essa dica também, da fitinha. Senão o pessoal embanando a cabeça, Ó, aqui, ó, tá aqui, ó, pruguinho, esse aqui, ó, tá nesse bolo aqui, ó, que é um negativo que sai lá do coiso, ó Vem aqui, corta Esse aqui, ó, tá nesse bolo aqui também, que eu não sei pra que que serve isso aqui, ó Então, pronto, Olha o tanto de fio que já, <risos> fora que já tinha mais um outro aqui, ó, ó ele aqui, ó Ó Nossa Já eliminei uma a era de fio, é é fio, hein? O que que acontece? Todo chicote de, de carro, ó, Se você ver, tem uns fios perdidos, assim, ó Mas Isso por que será? É ao longo da vida do carro Por exemplo, você leva lá pro cara O cara fala assim Ó, oh, a minha seta não tá funcionando Aí ele vai lá e corta um fio E liga outro fio Ou vai instalar um som Aí ele puxa um fio E deixa outro E não arranca dali Deixa ali, ó Aqui, por exemplo, ó Isso aqui não tá ligado em nada, ó Você vem aqui Corta o danado Menos um pra coleção Ó, outro aqui, ó Ó, corta ele. Ó outro aqui perdido, ó. Do que que é isso aqui? No que que tá ligado? O que que você vai fazer? Você vai acompanhar ele aqui, ó. Puxa ele aqui. Isso aqui é um alívio de peso pro carro, <risos> Fora que você pode vender no ferro velho depois que fio. É caro <risos> pra caramba o cobre, né? Olha lá. Vai ficar bem clean a parte ó, elétrica, né, mano? Achei aqui, ó. O donadinho dele tá aqui, ó. E o que que isso facilita depois pra passar, né? É lógico, fica mais limpinho, mais bonitinho. E até A decorrer. frente é a mesma coisa, pessoal. Se vocês abrir, Mostra eu aqui agora, mano. mostra aí. Mostra aí. Se vocês catar o chicote do gol quadrado original ali, ó. Cata o estiletinho e passa o estiletinho naquela capa que vai no fio assim, que é um conduíte. Você vai ver o tanto de fio cortado que tem lá. Você faz o mesmo esquema. Cata ele, vai acompanhando pra você ver até onde ele vai. Se não tiver ligado em nada, se você tiver dúvida... L Lembrando que eles estão ligados aí, certo? É, então. Se você Já tiver, estão ligados. Se você tiver alguma dúvida, falar assim, Puta, esse fio que tá ligado alguma coisa. Não corta. Deixa ele lá quietinho. Mas você vai ver o tanto de fio que vai sair do carro. Aí nós vem aqui. Lembrando, pessoal, se tiver dúvida, não corta, hein? Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Tá ligado aqui. Aqui. E esse aqui vai lá pra trás, ó. Não sei o que, que é. Então eu não vou cortar. Isso aqui vai lá pro chicote de trás, ó. Mostra uma curiosidade aqui que esse também eu acho que é, é muito legal. Isso aqui, ó. Esse chicote aqui, ó. É o que vai para as lanternas lá traseira, ó. Luz de freio, luz de ré. É, seta. Lanterna. Luz de placa, certo? Esse é o chicote Originalmente ele vem aqui, ó Ele passa por aqui, ó Como esse carro é um aire frescura É um carro cheio das 9 horas O que que eu fiz? Ele sai daqui Passa aqui, ó Passa aqui no teto Passa por cima do teto e vai lá atrás Entendeu? Entendeu Como que eu fiz isso? Pra mim não se perder Porque corta um fio, pau Emenda um fio, passa o primeiro fio. Por cima. Chega lá atrás, você emenda ele lá atrás. Coloca. Marca. Ah, isola, bonitinho. Marca, Pega come. outro, faz um, faz um por vez. Não, vem aqui, ó, cata o alicate aqui, ó. Pum, cortou aqui. Ah, meu camarada, aí você sentou na graxa. <risos> então, vai fazendo um por vez. Faz um, leva lá, emenda. Faz outro, leva, emenda. Depois você faz um chicotinho, tudo bonitinho, passa aqui por dentro. Passei aqui ó, com aqueles passa fio de residência lá. Né, amor? É, Aquele é de aí. passar fio no conduíte dentro da casa. Aí você passa por aqui, ó, amarra aqui puxa de volta. Lindo de bonito. E aí, amor? E aí? Nossa, tá até pelado ali já. Ó. Que hora? <risos> tá se filado. Cadê os fios? <risos> Nossa. Olha isso. O corpinho não ajuda, né? <risos> o corpinho não ajuda. <risos> Senhor, é fio, hein? Olha. O que que é isso? É um deus grego. <risos> Vamos só finalizar esse videozão aqui dos fios pra você. É... Olha o tanto de fio que saiu, ó. Tudo que não presta, meu Isso porque já, eu já tinha meio que limpado o carro, né? Não, quando eu montei. Não. Mas, ó, pra mostrar pra você. Eu não pô. encapei todos os fios, assim, ó, de enrolar tudo. Por quê? Se precisar fazer alguma manutenção, alguma coisa, é bom deixar assim soltinho, tá? Ó. Isso aqui é do pisca-alerta, vai lá. Isso aqui é do farol, vai aqui. Isso aqui é da... Que vai aqui na casa de direção. Já arranquei a casa de direção fora, porque... Isso aqui vai no painel. Esse aqui vai na caixa de direção. Isso aqui vai aqui na caixa de direção. E esse aqui é do limpador de para-brisa, que é os botãozinhos tic-tac aqui. Olha aí, ó, ó. Tantinho de fio que ficou. E esse aqui vai aqui no pedal de freio, ó. Pumba. Olha como é que ficou. Não gostaram, não? Gostou. Ah, mostra aqui, amor, o segredinho. Aqui, ó. Fiz um furo aqui do lado, ó. Bem aqui na lateralzinha Tem um furo O fio dos farol Passa tudo aqui, ó Entra aqui Vem cá, amor O fio vem por aqui, ó Passa aqui Passa por aqui, ó Nem eu lembro onde ele entra, bicho Ah, Aqui, onde ele entra, aqui, ó. ó Ó Ele passa por dentro dessa Dessa mini frente aqui, ó ah, dá pra ver. E aí aqui, ó. Onde ele sai aqui, ó. Sai por aqui, ó. Ele vem aqui, sai aqui e entra aqui, ó. Aqui, ó. Hum. Agora todo mundo vai saber, né? Mas olhando assim, ó. Você não vê fio, ó. Olhando de frente. Mas se você for investigar, você vai achar, ó. Tá vendo aqui os fios da bobina? É muito fio que passa aqui, ó. Ele sai aqui, passa por debaixo da régua. Todos. Vai lá, amor, por trás. Vai lá Debaixo da régua. Eles passam todos debaixo da régua aqui, ó. Ó. Aí eles se juntam aqui, ó. Tá pegando legalzinho? Não? Tá. Se juntam todos aqui, ó. Agora o do distribuidor vai ficar aparecendo também. Aqui, que que eu fiz, ó? Eles vêm aqui, ó, se junta todos aqui. Eu fiz essa latinha só para esconder os fios, que os fios passa tudo aqui por dentro, ó. No câmbio, né? Passa do por dentro do buraco. câmbio. Só que aqui no câmbio tem umas aletinhas assim, ó, sabe, uns reforcinho, eu cortei. Fiz tipo de uma cava. Ele vai passar por aqui os fios e vai entrar lá no túnel. Agora não vai ter que mostrar lá dentro onde os fios entram? No túnel. Espera aí. Vamos mostrar onde eu fiz o furo? É lá de baixo. Ó. ó, fiz um furinho aqui, ó. Do lado do túnel, ó. Mais pra cá. Dá pra ver. Hum. Ó, tá vendo o furinho ali, ó? Tem um aqui e um aqui, ó. Uhum, dá pra e ver. aí todo o chicote entra aqui, ó. Mostra aqui agora, amor. Ó. Aqui tá todo o chicote do carro ó. Aqui tá tudo marcadinho, ó Pro Portuga fazer, ó Isso aqui vai pra bomba Ó, bomba de combustível Isso aqui é ventoinha Tá, ó, tá tudo aqui Aí o Portuga aqui dentro vai fazer a ligação elétrica do fio Da hum. full tech, tudo, ó o Band tá aqui, ó Ó, das bobinas Todos os fios marcadinhos, tá vendo? Hum, entendeu Entendeu? entendeu. Vai economizar o tempo dele lá também e É isso Acho que deu para ter mais ou menos uma base, né amor? O que, que você acha? Então, é... isso pessoal, não é... O que eu quero que vocês entendam do canal é que é o seguinte, isso não é uma regra. Não é que vocês vão ter que fazer isso. É só para usar como base, né amor? É, tem gente ideia. que passa, é, tem gente que passa o fio por aqui também. Tem gente que passa aqui, ó, nesse furo aqui, ó. Por onde que dá para passar? Esse furo ó. aqui, ó, ele sai lá na longarina, lá na frente, ó. Ele tem gente que carro. passa aqui. Eu não quis passar aqui como o carro não tem carpete. Se o carro tem carpete, Já esconde e passa por aqui, ó. É, verdade. Como esse carro não tem carpete ia ficar aparecendo aqui, certo? Certo. É. Então usem isso como base para fazer no de vocês. Fechou? É isso, mano. Beijinho no bidô? Beijinho. A galera tinha curiosidade, né? Espero que tenha, sido útil. Né, Espero um que tenha sido útil aí pra vocês. Que vocês aproveitem o vídeo de alguma maneira e seja útil, né? Pra é que possa fazer no carro de vocês. É isso aí. Tchau!